E aí, tudo bem? Alexandre Guerra mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre Americanas e Empresas. Eu não sei se você conhece, mas é o site da Americanas voltado para PJ. Se você tentar comprar né, com o CNPJ no site normal da Americanas.com, você não vai conseguir. Então se você não conhece ainda, fica comigo nos próximos minutos. Quando a gente fala de americanas e empresas, a gente tem que olhar dos dois lados da coisa, porque existe uma oportunidade para ambos os lados. Primeiro, é um portal voltado para abastecer empresas, para revender produtos, né? vender produtos para as empresas, voltado para dois tipos de consumo. Um é o consumo mesmo, então a empresa está comprando um insumo, algo que ele precisa para repor dentro do negócio dela. E o outro é para um consumo, é para revenda, desculpa. Então você pode estar tá consumindo, ou você pode estar comprando para revender. Essas duas modalidades acontecem e tem um grande potencial, tá? Outro ponto é você olhar com a visão de comprador. Você também ir procurar produtos dentro da Americanas Empresas, né? Eu já ia falar B2W Empresas, Americana Empresas, dentro da Americana Empresas, né? Que é da B2W, né? Mas dentro da Americana Empresas. Então você consegue também comprar para consumir ou para revender, tá? Quando a gente fala de consumo, trazendo para o lado do PJ, tem uma grande oportunidade, porque normalmente essas compras são em grandes volumes. E sim, tá? existem várias empresas que optam por comprar. Por quê? Não é qualquer empresa que o funcionário pode comprar no nome dele, colocar na empresa, comprando online, para ser ressarcido. Ele tem que realmente comprar já no nome da empresa, receber a nota, no nome da empresa, recolher tributos, o nome da empresa... Então, isso se faz muito necessário. Tá? Já tem um volume muito grande de venda e, ao mesmo tempo, tem um volume muito grande né, de pessoas já vendendo e comprando dentro da Americanas Empresas. Outro ponto importante para você pensar: eles têm um atendimento exclusivo, eles pedem para que você tenha um atendimento diferenciado para vendas acima de 20 mil reais. Então, sim, você poderá ter orçamentos acima de 20 mil reais e é muito importante que você tenha uma forma de atender esse orçamento acima de 20 mil reais. Pontinho de atenção, provavelmente você vai trabalhar com transportadoras. Por quê? Porque normalmente os volumes de compra serão muito grandes. Então esse é um ponto de atenção para que você possa efetivamente se preparar. Outra coisa agora é como que você faz para poder aderir e começar a vender com a Americana Empresas. Aqui embaixo tem um link para que você conheça, mas basta você solicitar... Na tua conta mesmo do B2W Marketplace, se você ainda não está cadastrado também no B2W Marketplace, quando você se cadastra no Marketplace, você passa a ter direito a vender dentro do, da Americana Empresas. Mas não vem ativado direto, você vai pedir ativação para que você tenha esta opção habilitada e você comece a ser exposto efetivamente na Americanas Empresas. Agora, deixa a tua opinião aqui embaixo se você já vende, se você não vende, clica aqui, conheça. Conhecer não paga nada, então vai lá porque pode ter uma boa oportunidade dentro do seu negócio. Um grande abraço para você e até mais.